Bom, estamos aqui no nosso primeiro vídeo do nosso vlog Estamos aqui com o Nós estamos fazendo um vlog, mano Está tirando então Olha o Gabrielzinho, viadinho Tá eu aqui também O que você vai fazer hoje? Hoje nós vamos ver o filme do Homem de Ferro 3 Verdade, mano Verdade, Nós vamos se prostituir Ao ponto de ah, ônibus Eu já vou falar O meu... A minha... A cota é cinquenta pessoas. 50 pessoas, 50 pessoas só. hoje, só pra dar. Só. O meu eu quero bater a cota dele porque eu tô devendo pra esse louco aqui. Então pra mim Calma. tem que ser eu 100. Eu vou fazer uns 30 só, ainda só mais que aquele cara, cara lá que a gente Corvette aqui, Corvette, não, para vai aqui. Vai dar a volta, ele vai, vai, vai dar. Vai dar a volta, vai pegar um de nós aí. Uhum. Isso aí, vai dar a volta, filho da Que um... um Mais preto. Meu. Isso aí, é, então hoje nós vamos dar uma olhadinha naquele filme lá Homem de Ferro 3. Não, não. E assim que nós chegar, nós Faz vamos... Faz um estudante, Caio. Vai se... É vai... as... ônibus lá lá. Ah, toma... Então, né Diego, o que nós vamos falar sobre o que hoje? Sobre o homem de ferro? Sobre se... F... na fila, com certeza. E sobre... eu, eu ia falar o bagulho do... Ah, vá velho. E sobre, né... Ah, os bagulho pirada pá, um... gravar uns bagulho... E o bagulho é mesmo. doido. Ó, o outro tá esperando o ingresso, um busão, ó. O ingresso desse cara aqui Sim. também é ppp Vocês vão ver o tamanho da fila, cara. Certeza, velho. Nossa, vai dobrar o shopping. Tá vindo um busão lá, ó. Tomara que seja gerasse do Gatner, porque senão o bagulho vai tá ficar louco. É, o ingresso desse cara é tudo ppp Então o negócio é, é o seguinte... portão. assim que a gente chegar em casa, a gente vai pegar e vamos ver o que vai rolar no filme lá a gente vem com mais comentários, é, beleza? Tá a nossa concorrente, é, tanto bom. Ó lá, ó lá. Ah, viu, viu, viu, viu, viu, viu, viu. Esse é o nosso né? ponto, vai dar uma brilha, vai, dar ponto, mexe. vai dar aqui no nosso ponto não vai O Renan falou que vai rolar muito sexo, então você hum. tá ligado, hein né? Então dá aquele falouzinho, falou? Tá Até a fila, hein? Falou. Falou pra vocês, fui? Bom, mais um vídeo aqui pro vlog, tá aqui o Diego, tá aqui o Gabriel também Chegamos aqui no Jardim das Américas Tamo... Americanas? Americanas, né? isso, lojas americanas <risos> Estamos comprando uns bagulho aqui, mano. Deixa eu pegar umas paradas aqui pra nós aqui. Vou pegar um passatempo. Passatempo. Aqui, mano. Passatempo, ó. Então, nós estamos daqui a pouco, já chegamos no shopping, daqui a pouquinho nós estamos indo lá assistir a Olha bosta. Mano, é aquela coisa. É coisa. Olha o tamanho dos Doritos que os caras estão levando, mano. Olha o tamanho da minha bolacha, olha o tamanho da minha bolacha, é. perto Vamos do pacote então é de Doritos. E aí as contas, o que acha acham? Aham, uhum. aqui ser? Esse mas aqui, mais três passar tem. tempo Eu quero, eu gosto de passar tempo aqui. Então pega mais é. uma para Não, então eu vou levar mais uma passar tempo também, caralho. Pô, carai, todo mundo leva essa quer... merda. Ele falou que não quer levar passatempo, mas... Então vai ele, tomar tá? no... Traquinas, filho. Bom, ó, não sei de nada, sei que depois eu vou ter que editar esse vídeo todo aqui, então o você mano, tá ligado, né? Ó, mano. Não, os caras querem assistir filme não, Porque gente, não é pessoal, minha dá uma olhada nos é, é olha é equipos. Olha aqui o que os caras compram para ir pro cinema, em vez de comprar pipoca, Eu fica comprando essas merda. Minha novinha. Não é que é, Diego? Vem comigo no time boy. Você é bosta? Porra que suja essa moleque lá. Vamos ver o que mais, a gente, que mais que a gente vai pegar. que mais que a gente vai pegar? Sei lá, mano. Pegar um refrigerante. É. Lasco de 2 litros? De 2 <risos> litros, 2 <dois> litros. Comprar o que vai de 2 litros. O Diego tá aqui, ó. Olha só. Olha que rancha esse cara? Não, olha o que os caras querem comprar. Pô oh, cara, a melhor coisa que existe. Os comprar. Essa é tortuguita, sua anta. Você não escutou o que eu falei? Hershes, eu falei? A melhor coisa que existe é barra. Barra? De... Eu passo todo dia, eu passo todo, dia. Rancular, eu passo todo dar... dia no vaso umas barras nervosas. Só diamante negro. negra. Não anda assim daqui. Fica andando zoom, mostrando o dedo pra. Venovinha. Oh, mas você vai dar uns 50 conto. Vamos pro então. O que mais? Ô, Diego. Eu Vocês estão comprando coisa pra vocês e pra mim, mano. Olha aí. Você não pode comer tudo? Ah, é, aqui? Vocês estão comprando coisas que vocês gostam, caralho. Cara, desgraça. Não. Bota é. uma porra isso aqui também. Quente, ele vai tomar, cara? E daí? É, eu okay. gosto de tomar assim. Lá tem, ó. Eu não quero gelado. Caralho. Pô, cara chato, mano. Vamos pegar mais uma caixa hum. assim de bombom aí também. Vai, eu vou dar uma dessa aqui na sua cabeça. Então, vamos embora, então. Meteu o pé, vamos pra fila. Ó, metendo as costas no bagulho. Não, isso que dá. A gente não contrata c p... câmera, é eu que tenho que ficar filmando. então. F... estamos aqui filmando essa p**** aqui. Esse p****. Agora ele é Ô, câmera dele. Olha o Gisel aqui, ó. Onde? Cadê? Olha <risos> eu aqui, ó. Meu oh, Deus. fiz um filme? O Rei da Rua. Olha! Você, sou você é? vagabundo, não precisa falar que eu sou rei da rua. É, você é uma rei da rua. Quer comprar aqui, ó? Vem aqui na loja. Vamos tá fazendo merchan o bagulho Fala, aí, eu mano. Eu falei que tinha lá, cara. Eu não quero aquilo, cara. É melhor. O que aquilo ali? Suflé. O que que é suflé? Suflé, suflé é da hora. Pô, eu gosto de rescal. Mas mais, mais da hora que suflé. Caralho. Eu não é língua. Mais língua. Esse aqui é bom? Posso levar um desse também? Hã? É Só dois, hein? Né? Pô, mas vai tomar no seu nariz, cara. Você <risos> é <risos> Como esse negócio de dessa fumando meu peito, cara? Faz f, cara. Tá. Se eu não fizer. O que eu, quiser. eu que vou ter que editar essa bagaça depois. F. Não, olha o tamanho disso aqui. O bagulho é doido. Os caras compram um bagulho de 1kg, um mano. Um é aquilo. Meio quilo, claro. gente. Meio quilo de Doritos. É 1kg, hein? É um quilo, quilo, 400 dólares. Nem 1kg ainda. Pega, assim, você fica é reclamando, mano, mano. Pega mais um de 100 e eu pego meio quilo de salgadinho. Mas <risos> esse filme aqui, gente, é tão bom, cara. É tão bom que. Ele lançou no cinema, uma semana depois tava em DVD. Então, quer, saber? Aí, o do... quer, quer saber o merchan da. Quer saber o filho do, do Gisele? Cadê? É esse daqui, ó. Ah, ah É simil. o Cirilozinho. O <risos> Essa p mesmo. Olha o filho do coisa aqui, é o Hobbit. Olha, o mano, Hobbit. não gosta da marca dos caras, mano. Pô, oh, tá fazendo é merchan, aqui, mancada. Deve é, estar todo mundo muito é, cu aqui. a Não, um daí, Fala sempre assim pra Nestlé que nós queremos patrocínio. indenização. Indenização. É, patrocínio. Indenização é pra processar pode... os caras, nós uh estamos -huh. tá fumando. Chega de fumar, cara. Chega, não, nós vamos não, se ver não, lá na não, fila, lá. chegamos lá na não, fila, não, fila nossa, e todo mundo já culto é. É que a gente que vai tá não vai estar fumando. Dá um tchauzinho, seu Pedro. Alá! Cara, <risos> <risos> terceiro, Alandro! Terceiro, cara. Nossa, muito forte. Não, você perdeu, mano. Você perdeu. O cara é ficha. Acabou. Bom, estamos aqui, como nós chegamos muito adiantados para ver o filme, né, Gabriel? Estamos aqui parado aqui, jogando um joguinho de carro, <risos> né, mano? Porque nós somos foda. Acabou a cista, porque nós somos pobres. E vamos lá ver o Diego lá, tá lá atrás lá jogando o UFC Vamos deixar o saco dele lá. O Gabriel levou um couro. Bom, daí galerinha, chegamos aqui com o Diego Aê, que linda, que linda. Tá jogando um UFC aqui, matando tempo até na hora de chegar a hora do filme Você é quem aí? Você é o John Cena? Eu sou o cara negão ali, ó Beleza, vamos ver ele jogar nessa porra Giselle. aí <risos> Aham, Eu quero jogar jogando é Xbox 360, UFC 3 BBB2 bbb porque você daí é piratão é. Caralho, ó Ó o Diego Foi lá, ah, é. na right. ah, eu eu lá na rua Barbosa lá na rua Barbosa Vai mano, aperta Ctrl, é é aperta shift. É é, é, é, é, alt é. tab, alt tab. Vai, mano. Vai, vai, uma é é Três minutos. Ah, vai demorar muito. Deixa eu jogar um pouco. Ah, eu dei frio, Deixa eu jogar né? um pouco. Só, vai, só aqui, um não quero mais. Bem, bem. Gabriel vai jogar? Bem, segura, segura, ele. Ensinar, ensinar. Ensinar, vou ensinar. Ó, ó, pessoa é o ali? É o preto. <risos> Só dá o tônico. É o preto. É o preto. o, tônico. o tônico Olha lá, levando um morro na cara? cara Você UFC. é o negão, mano. Onde é fica o FC aqui? Ô, cara, é o negão que Ah, entendi. Dá o tônico. Ô, controle tá falhando? É mentira, mentira. tá é é é é levando um couro. E aí, eu tô aqui, não, que virar né, tá ah, ah, vai ó, comer lá você tá o quebrar ó ó ó ó ó ó ó ó ó ah, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. vai, vai. Não não me solta, me não cara. Vai entrar lá, vai lá, vai velhado, velhado, velhado! Então, Vai velhado, vai, vai, vai, vai, oh, vai acabar, cara? Vai acabar? Vai acabar não? Vai acabar não? Vai derrubar, vai derrubar! Ah, gente, ó, precisa entender o que eu tô fazendo, olha o que, que tá acontecendo. Vai derrubar, vai derrubar! Vai derrubar! Ajoelhada, ajoelhada, ajoelhada! Ajoelhada, cara! Segura o chip de control! Olha o que deu, olha o chefe 4 Toma, toma É por isso que toma. eu não jogo videogame, gente, não sei que botão toma, que eu apertar Toma, toma Você vai apertar Start daqui a pouco é. Vai, mano <risos> Olha o Galvão, o Galvão que tá narrando Ah, ô, que atrás! Ih, galera, aí. então aqui, ó, nós estamos saindo daqui Já, já, falta Um minuto pra acabar o tempo Um minuto outros. pra falar Pé, lá, lá, tá tá barulho, Eu peço pra você, pra me alimentar Tá acabou o primeiro assalto Estamos indo lá pra fila Lá pra fila assistir o filme Nome de Pé Daqui a pouco a é nós voltamos Partiu Estamos aí com esses loucos aqui agora Fazendo uma massagem na cadeira A primeira vez Vai ser a torteira, vai ser agora, filhão. O bagulho é doido. Botei um algarço. Aí, ó. Tamo aqui. A torteira vai ser agora. Tem um lado de perto, cara Que bagulho louco, mano. Vai quebrar eu, pô, mano. Na moral. Pô, você não é aqui embaixo, mano. Tem uma coisa. que tá. Gente, encosta a cabeça. Não entra cara. nesse bagulho aqui, não. Na moral, o bagulho é louco! Cara. Ai, esse cara é doido, pô, é mano! Do casso, é um demônio! O pô. bagulho tá pô, parece que cara. vai quebrando suas costelas! Tá Por que você não gosta ah. de apertar minhas mãos? O as mãos! <risos> 2, 3, 3. <risos> o bagulho pô, tá apertando as pernas. Que bosta, Páscoa, mano! essa cadeira aqui é um conselho pra vocês! 59 segundos <risos> Que foda, mano Ah, meu Deus do céu Que negócio do pai, amor Que negócio do pai, calma Tem o Duas bolas rodando em volta <risos> Gabriel, descreve essa sensação em uma palavra cara? Duas bolas, Chegou na nuca aqui, já É, <risos> É um giabundo que fica aí, ele é tão fodido. Oh, tá descendo aqui, ó. Tá descendo. Ô, O bagulho tá esmagando, esse canela, mano. Ai, Pera, olha, olha que negócio cabuloso. Tem umas voltas com esse vinho descendo né? aqui, cara. Esse negócio vai acabar. Não tem lugar errado. Tá bom. Tá bom. Tô suspendendo aqui, ó. Sete segundos. A minha esposa. Ô, É, louco, Isso aí na verdade é de você pôr seus braços, sabia? Ah. Aqui equipe seu tá perdendo minhas coisas, vai perder meus braços. Que bosta, mano. Escrevam essa sensação em uma palavra. Gisele. É coisa de viados, mano. Na moral, os osados. Vamos aí. Aí, ó, grupo, Vamos nessa porra, fala, Não, partiu. Tamo aqui. Já na f. Aí, o cara tá brabo já, ó. Sim, Chico, né? tá aqui do meu lado. Chegamos aqui, temos um cara aqui que manja pra caramba os desenhos. Pode filmar? Pode filmar? Olha os desenhos do moleque aí, mano. Caraca, mano. Esse daí, ó. Esse daí que é. Esse aí tem que parar com essas putarias, vocês que vão ver o vídeo aí, ó. Como é que é o seu nome? Christian. Christian, aí tá o a arte do Christian aí, manda bem pra caramba. Faz um desenho, meu cara. Faz um desenho meu, não. Vai, vai. vai... Vai... Ah, vai, vai lá assim, porra, vai. Você vai ser mais mais, do cara agora. Aí, <risos> aí ele ia falar, porra, vai estragar a profissão do cara, mano, que se desenteu aí. Então é isso aí, galerinha. É isso aí. Aqui é o Diego. É nóis. Você vê como é que ainda a gente acha a galerinha com talento aqui no meio do shopping, no meio do nada, não tem ninguém ainda. Caraca, mano. Tá estranha essa bagaça aí, tá estranho. Por que a minha câmera tá focando ou desfocando sozinha? Legal! Para de ficar falando no canal, mas poxa vida do meu lado, mano. Se laçado. Falou pra vocês, fui. Bom, tamo aqui, tá ali ó, o Gabriel, muito louco. Tá aqui é o Diego. Sala sendo liberada pra assistir o Homem de Ferro 3. Ô, Piá, tô vendo 5D. 5D? 5D, ó. 2, 2, 3, 5. Aqui é o Diego, aqui, ó. Sim. Tá com o fofo na casa. na cara. E quantos dedos tá vendo, Diego? Todos só. Então, é, a bateria tá acabando, infelizmente, é, deixa eu dar um ok aqui que a bateria tá acabando. Uma olhadinha lá, a galerinha tá começando a chegar, nós né? somos é um dos primeiros, essa pesta aqui já tá aqui pra você com direitos autorais, eu rasgo essa pose de contrato na tua frente. Então, é nóis, né, Diego? É nóis. Falou pra vocês, partiu. Vamos? Conseguimos entrar na sala. <risos> Vê se pode, nós, somos... nós estamos filmando dentro da sala de cinema. que é nós praticamente mal. ilegal. É praticamente ilegal. É... É... Finalmente Só nós vamos assistir é Homem de Ferro. Ilegal quando tá passando filme. É, quando não tá passando filme. Sentido, então entendeu? não filma no bagulho quando tá passando filme. Eu vou filmar essa porra, foda-se. Não foda pode, minha bateria tá acabando. então Diego, tem alguma coisa para falar vou falar? Para você. Para... Eu tenho que falar que eu estou raramente emocionado. Então eu quero que vocês todos é. irem tomar bem no meio do... Vocês aí, tá ligado? Né? Vamos todos vocês tomando... Foi isso que ele quis dizer. Muito mais... obrigado. Olha então... aqui é o cara da massagem. As bolas <risos> entrou no ouvido dele. O cara da massagem lá. Foi sinistro. Mas... Cara, não conseguia abrir a o cara tá se batendo, tá levando um couro. É, é tá... só tirar o óculos, cara. Tira o óculos. Né, <risos> No... Não, meu na moral, Pia, você coloca o óculos que é tudo colorido a tela, né, cara? Olha lá você vê? que é tudo colorido a tela, ó. Olha lá, Diego, olha. Que é tudo colorido a tela. É que a tela é colorida. Ah, cara. É porque nós tá assistindo em 3D, cara. Ah, vá. Tô falando 4D lá, dá pra bater, ó. Bom, então é isso daí, gente. A gente se vê no próximo vídeo. <risos> Partiu. Dá um basinho lá. Parreu. Tá comendo já. Olha o outro. Partiu, cara. Chocolate? Love is